Fala galera, beleza? Bem-vindos ao episódio piloto do Zero Cast, o podcast da Estaca Zero, Estaca Zero, que já fizeram essa piada muitas vezes, apesar de não gostar muito dela, mas tudo bem. É, hoje a gente vai falar sobre Midnight Gospel, uma série que tem feito bastante sucesso até entre adolescentes divertidos e hipsters que assinam na Netflix série meio nihilista, aí, né? Mas tudo bem, até porque a gente também é meio nihilista. Antes de tudo, desculpa por falar tanto, porque a gente vai falar bastante sobre a série e a nossa voz é um pouquinho irritante, mas é a consequência, né? É, então vamos se apresentar, né? Eu sou o Jota. Oi, eu sou o Yuri. É, e basicamente nesse episódio somos só nós dois conversando sobre coisas tristes de Midnight Gospel, que resumidamente é um, uma série que é um podcast. Eu acho que não tem nenhuma, nenhuma outra melhor forma de definir Midnight Gospel do que um podcast animado tá ligado? É, é, é um episódio animado de um podcast falado. Inclusive a gente vai falar sobre isso depois, que é uma parada que eu achei bem, eu, que eu descobri hoje, algumas horas antes de, de, de sentar aqui pra gravar, que é sobre esse lance de ser um podcast animado, mas enfim, vamos lá. Esse podcast tá sendo gravado dia 22 do 5 de 2020, então se você for Cinco assistir... 5 é maio? 5 é maio, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que a gente tá em quarentena, mas tem que manter o calendário na cabeça. Então, se você for escutar esse podcast muito tempo depois e já tiver uma segunda temporada ou teorias sobre a série, desculpa a gente, tá? É, a gente só vai falar sobre o que a gente viu e entendeu. Então, se você é, é, algum, se você é um desses explicadores de série, fica calmo e sai do meu podcast. O mais rápido possível. <risos> Antes da gente começar, vamos falar um pouco sobre as nossas redes sociais, né? que são coisas muito importantes que a gente precisa para fazer din-din e divulgar o nosso trabalho. Então, uh, todas elas vão estar tá na descrição do vídeo se você estiver vendo ele no YouTube e se você estiver vendo no Spotify. Eu não tenho certeza se tem como botar alguma coisa na descrição. Eu acho que não. Que no Spotify tem. É, tem tem tem. Como botar. Então vai ter na descrição Então sim, vai ter na descrição eu... do Spotify também. Eu não sabia, porque eu normalmente escuto podcast por outro lugar. Desculpe, Desculpe, Spotify. Então, nossas redes sociais vão estar ali. Você segue a gente, tanto no Instagram, quanto no YouTube, e nas nossas redes sociais particulares, para saber quando é que vai sair alguma coisa nova. Um podcast, um vídeo, alguma foto, sei lá. A gente faz bastante coisa, então... Fica atento aí, que essa parada vai ser importante. E se você quiser entrar em contato com a gente, também vai ter o nosso e-mail na descrição aí, que é contato.estacaz.gmail.com Você pode mandar sugestões, ou ou só mandar uma mensagem falando que a gente é maneiro que tá liberado a gente é chato também, todo que... feedback é, é, é, vai ser recebido da mesma forma é, mas se você falar que a gente é chato ele vai ser recebido e apagado então <risos> se você preferir falar que a gente é maneiro é melhor ele vai ser recebido e a gente vai marcar o seu rosto se e... você trombar com nós na rua vai dar ruim É, fica atento nas esquinas <risos> que tu vira tá? <risos> Então, recados dados, redes sociais faladas, vamos falar sobre Midnight Gospel. Inicialmente, o que é Midnight Gospel? Além de o que a gente já falou, se é uma série barra podcast. O que, que você acha sobre essa série? O que que você acha que ela é, Yuri? Cara, é... Eu, eu, eu cheguei na série e caí assim de paraquedas, porque é um, um amigo meu que ele gosta de assistir todos os desenhos da Netflix. Ele virou pra mim e falou assim, pô, lançou um desenho viajadão na Netflix, mano. Tipo assim, mó, mó doideira, mó várias paradas. Tipo assim, achei aí que você vai achar legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Aí eu falei assim, ah, mas, mas é sobre o quê? Aí ele, ah, é, é, é sobre coisa tal e coisa tal. Aí eu, tá, ah, não dei muita atenção. Só que aí você chegou pra mim, você, o Jota, no caso, que tá aqui gravando, gente. Caso... Oi, eu sou o Jota. <risos> aí você chegou pra mim aquele dia e você falou, cara, assiste e tal. Aí você me explicou melhor o que que era. E, assim, da primeira vez eu tinha dado atenção pro meu amigo e tal, ele gosta de coisas legais, só que não tinha, não tinha muito, sabe, passou batido. Não. Mas quando você falou, eu falei assim, nossa, que ideia diferente, sabe? Tipo, eu consumo muito podcast e você chegou pra mim falando que era uma parada assim, que era tipo, uh, é um desenho onde você pode tanto assistir, quanto parar pra ouvir ele, e ele vai fazer sentido de... Da... Claro que vão ter alguns sons por trás que não vai fazer tanto sentido e tal, mas... Ele é uma parada que se você ouvir, você vai entender Tão quanto você olhar ele Até porque se você olhar, depois a gente vai comentar sobre isso Você não vai entender nada uhum. Mas, Sim. quando você chegou pra mim e falou isso Isso começou a abrir meus olhos pra, pra, pro desenho E aí foi no, dia, no mesmo dia, no dia seguinte Eu já cheguei e comecei a assistir E cara, pra mim, assim O primeiro episódio foi muito divertido o segundo foi muito legal, o terceiro foi legal e quando quanto mais foi evoluindo, mais foi me chocando mais e abrindo mais os meu, meus olhos para várias paradas. tá ligado? Uhum, tive, tive essa então, sensação pra mim, também. Então para mim o, o, The Midnight, o The Midnight Gospel ele é um, um, um ele é quase um agregador de, de várias observações sobre sobre coisas tão mundanas que a gente não presta atenção. Que, e quando a gente para para prestar atenção em, em, e dessa forma que eles levam, tão gostosa de ouvir, sabe? Uma conversa tão... É, tão fluida, assim, né? Tão, tão bem, é. E isso abre os seus olhos e faz com que você, sabe? Que você fique maravilhado com tudo e são coisas que estão na sua frente o tempo inteiro. Uhum. Só que você nunca para para olhar daquela forma. E eles fazem com que você enxergue aquilo como algo que... É, é... Eu tô, eu tô tentando lembrar a palavra, mas algo, não carinhoso, mas algo que você poderia abraçar de uma forma muito melhor, entendeu? Uhum. Pô, a minha experiência com conhecer Midnight Gospel foi muito parecida com a sua. Que um amigo muito antigo meu, ele chegou e falou: Cara, assiste Midnight Gospel. Eu fiquei meio, não, meio que segui minha vida, <risos> tranquilo, <risos> gente, não vou assistir pausa. Seu... É, até o momento em que ele, ele começou a mandar muita mensagem falando por assistir, eu pensei, cara. Talvez seja uma parada realmente maneira E assim, eu acordei um dia Vi a mensagem que ele tinha mandado de madrugada Falei, quer saber? Vou assistir Eu tô, tô, tô em quarentena, não tenho feito nada na minha vida Peguei o meu fone Peguei o meu óculos, porque Senão eu não enxergo E mano, assim que eu comecei a assistir Eu fiquei, cara, que merda é essa mano? Tipo, o cara bota a cabeça No computador e. Mas assim que ele começou a falar sobre legalização de droga não da, não da maneira maconheira do, do, da, da, da parada é, ele falou sobre ele, quando ele começou a falar sobre legalização de drogas eu fiquei tipo, caraca isso é maneiro porque era um debate de verdade sobre é, era, usos positivos e sua, negativos né? da, da droga e sobre a experiência dele com, com o alcoolismo eu fiquei, mano, isso aqui é promissor e de uma tacada só vi cinco episódios Aí depois eu parei e fiquei, não, peraí, eu vou ver o resto depois. E eu só fui ver hoje, horas antes de gravar esse podcast, porque eu fiquei, não, peraí, eu tenho que terminar de ver. E foram, os três últimos episódios foram, acho que, os melhores que eu vi da série toda, assim. Tirando o segundo, que pra mim o segundo é intocável... Mas o final da série, ainda bem que eu esperei pra ver hoje. Porque fez sentido essa espera pra mim. Caramba, assim. E tá, e tá fresquinho na cabeça e também. Nossa, tá fresco, fresco. Tá lindo. Eu, eu, tenho, eu, não, eu, eu não posso entrar muito nisso agora, porque senão eu vou chorar de novo. É, porque eu sou muito emotivo, né? Então, beleza. Mas assim, é, a gente explicou dos, dos conceitos gerais. Mas e de personagem? O que, é que a gente tem pra falar? Porque é basicamente só o Clancy. Nenhum dos outros personagens é recorrente de verdade. É só o Clancy e o Cachorrinho, que eu esqueci o nome. Que também não é muito importante. Eu não, eu não lembro o nome, mas... Antes da gente falar sobre o personagem do desenho... É bom a gente falar mais ou menos a base do... Do, do, do, do, do, que, do, do que o desenho e o podcast são também, né? Uhum. E, e, e dar uma, uma explicada. Tipo assim... O Midnight Gospel, ele foi criado... Ele foi criado pelo é, Pendleton Ward, que é o mesmo cara que criou o Hora de Aventura. E pelo Duncan Trussell, que ele é um comediante que tem um podcast que eu não, que eu não lembro. Ah, é Duncan Trussell Family Tour. Family, que, Family Hour. Que eu verdade. tenho que escutar depois. É, que tipo assim, é, é, um, é, é um podcast que já existe há muito tempo e tal. E o Pendleton, que é o criador do, do Hora de Aventura, ele já era muito fã e ele mandou uma mensagem pra ele é, falando assim, tipo ah, eu acho muito legal o teu projeto e tal e demorou muito tempo até eles entrarem nessa ideia de criar, de criar esse projeto conjunto, tá ligado? Uhum. E... O Clancy... Ele é, ele, a voz dele é a voz do Duncan o mesmo do, do, do podcast, no caso uhum. então, tipo assim a gente, ele, eles botam ele como um, como um personagem mais pra você meio que você esquecer que são pessoas reais mas mesmo assim é, é bom lembrar que tipo, a voz está sendo emprestada por um cara que já tem esse projeto e tudo mais, entendeu? e isso é legal de lembrar foi só um, uma, sabe? Uhum. E, e, e é, é legal, eu acho legal também essa ligação entre Midnight Gospel e Hora de Aventura, porque Hora de Aventura debate, de, de formas diferentes, é óbvio, mas deba debate muitos temas parecidos com Midnight Gospel. É, eu me lembro de ter, ter um episódio que marcou muito de Hora de Aventura, que é um episódio que eu até usei na, na produção de um vídeo que eu fiz, que é meio que sobre. não é exatamente depressão, mas sobre solidão. Que tem até uma frase durante o episódio que é uma parada, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? É, eu, a gente só nasce, cresce, morre não, basicamente não chega a lugar nenhum. É, então por que que eu tô tão preocupado com a viagem que eu tô tendo? É, e depois que eu descobri essa ligação entre Hora de Aventura e Midnight Gospel, meio que começou a fazer um pouco mais de sentido na minha cabeça a, a série ser desse jeito. Não que tenha sido 100% influência do cara do, do Hora de Aventura, é, eu, é, o cara lá que já fazia o podcast ele já tinha a ideia dele mas é uma ligação que eu acho divertida até, na real talvez se fosse um, um outro criador de um outro desenho de, ou um outro produtor, não saísse desse jeito, talvez a pessoa tentasse controlar um pouco ali a, a parte criativa da, da série igual a gente sabe que acontece com muita coisa né Evangelho é um muita exemplo coisa. disso gigante o cara é, queria fazer é. X, pagaram pra fazer Y e ficam, ah, beleza, tá bom. É isso. <risos> vamos, vamos Mas fazer Mas eles, eles tiveram uma liberdade, a Netflix deu uma liberdade muito grande pra eles fazerem isso, tá ligado? Tipo, eles, eles solteram, soltaram na mão deles e falaram assim, mano, a eles gente se acredita viram. no projeto e vocês, dá o jeito de vocês, faz o jeito que vocês querem, tá ligado? A gente uhum. só vai apoiar e saiu saiu entendeu quando você dá o liber... quando você dá um incentivo certo para a pessoa e a liberdade você é, é, é esse desenho ele é a conclusão perfeita disso de você mostrar que quando você deixa uma pessoa confortável para fazer o que ela quer sai uma parada legal, sabe? Sai um negócio bem feito, você sempre vê sai. que tem, sempre teve sempre amor, sai. entendeu? Que a parada teve dedicação e, e flui muito bem, entendeu? Porra, uhum. é muito maneiro de ver, mas é muito gostoso de, de, de saber que isso aconteceu e saiu o que saiu e a gente conhece agora do jeito que é, tá ligado? É e tipo assim, eu acho divertido é, que eu, eu acho que quem me conhece mais a fundo sabe que eu não sou muito fã da Netflix. Eles são uma plataforma maneira, só que eles, eles erram muito no quesito produção. Mas uma parada que eu admiro neles é que eles dão 100% de liberdade. Com, não todos os projetos, tá? Mas na medida do possível, eles dão liberdade da pessoa fazer o que ela quer fazer. E eu acho isso muito legal. Porque imagina se, por exemplo, essa série fosse para alguma outra emissora se ela fosse da NBC na época que emissoras de TV eram famosas se ela fosse uma série da NBC ou da ABC mesmo eu acho que ela seria muito capada assim o o, o Rick Moore de qual emissora de TV mano eu não sei Adult Swim ah Adult Swim tipo eu que acho que é da Cartoon Network né? eu acho que se que é a, a única outra forma de funcionar Midnight Gospel fora da Netflix seria na Adult Swim e ponto. Não, não acho que não teria outro lugar. Então, assim, obrigado Netflix por dar liberdade pra esses, pra esses malucos aí pra fazer essa parada. Você, você ganhou mais um mês de assinatura minha. Porque eu tô, eu tô querendo cancelar já tem um tempo, mas sempre acontece alguma coisa que fala: Ó, não cancela agora, não. E essa coisa de, de não cancelar foi de agora, foi midnight agora. Ser humano? Um alienígena. Eu, eu vejo o Clancy como um ser humano, porque sempre que ele fala de onde ele veio, ele veio da Terra. Eu não sei porque ele é roxo. É, é, mas é, ele veio eu da não Terra. Entendo, eu não entendo como, como funciona para chegar até onde ele chegou, até esse universo, tá ligado? Uhum. É, Assim, sim, eu, eu, eu. Pelo que a série fala, ele comprou um terreno muito barato uhum. em um outro <risos> planeta. É, e pediu dinheiro emprestado pra irmã pra comprar a máquina de... Qual é que é o, o simulador de universos. Como isso chegou a acontecer, a gente não sabe. A gente não é explicado. E pelo jeito que a série terminou, a gente nunca vai saber. Né? Basicamente. É, mas, assim... O Clancy nada mais é do que um cara ferrado, pobre, que não tem muita perspectiva de vida, e tenta fazer alguma coisa... Porque assim, o podcast, desculpa, o, o espaço cast, pra Isso ele é uma coisa que ele gosta e que ele espera que dê dinheiro. Então eu me, eu me identifico muito com o Clancy, por quê? Eu sou o Clancy. Eu acho que todo jovem que assiste Midnight Gospel é um pouco do Clancy. Ele é aquela pessoa frágil, que, que não tem muita perspectiva de vida. E, e que ele tenta fazer uma coisa que ele não, é, não só goste, mas que dê renda pra ele. E não dá é. certo, tá ligado? É exatamente isso. Tanto que no começo da série ele tem um seguidor. É, é, é, é muito engraçado. É, tanto que, tanto, tanto que ele, comenta, ele comenta sobre a parada da irmã dele ter emprestado dinheiro. E ele falou assim, ah, eu pedi o dinheiro emprestado pra ela. Ela falou, não compra esses simuladores esses <risos> simuladores usados e tal. Aí ele, pô, e ela mal sabe que eu fiz uma barganha, eu vou fazer o meu videocast, eu vou entrevistar pessoas que estão nessas simulações e tem muitas coisas pra falar, eu vou postar tudo isso na, na, na internet e eu vou ficar muito rico e ela vai se fuder, tá ligado? <risos> ele mete serinho, sabe? Tipo, isso é muito legal, mano, porque é, é realmente que as pessoas pensam sobre os projetos dela, tá ligado? Tipo, eu vou... Tem, quando você acredita mesmo, você, tipo, eu vou fazer e todo mundo que mesmo que ela tenha me ajudado, todo mundo que Falou que não ia que eu não ia conseguir. Eles vão ver que eu consegui. E eu vou virar preso e vou falar assim: aí, seus otários. Tá aí, eu consegui, tá ligado? Isso é muito maneiro, mano. Isso, eu... é uma ideia, isso já é uma ideia muito foda. É, tipo, isso é, é, é hilário, porque é o que eu te falei. É o que todo artista é. Não importa de que segmento você seja. Se você trabalha com qualquer tipo. Não só necessariamente artista, mas se você tem um projeto que você acredita muito ele provavelmente vai dar errado em algum momento. Você pode ter que tentar refazer ele 10, 15 vezes até ele dar certo. É, e assim, a gente não sabe quantas vezes o Clancy já, já tentou fazer alguma coisa que deu errado. Provavelmente muitas, porque pra, muitas. pra ele ter chegado na situação em que ele chegou, não é, é pouca mano. coisa. E tem um episódio que um, um, um outro personagem fala que... É, aparentemente é muito caro comprar um, um simulador de, de universos assim tanto que ele ia pegar o, o chifre do unicórnio dourado que valia, não sei, eu acho que 500 milhões e ele comprar 3 então assim, a irmã do Clance deve ter se dado muito bem de vida e ele não porque ele é idiota Exatamente. <risos> então assim é, pra mim é o melhor personagem possível pra, pra fazer isso, porque ele é gente como a gente apesar de ser roxo e usar o chapéu de mago, que eu achei que teria algum, algum tipo de importância, mas não tem nenhuma, é só estética. Né? É. é, eu acho que é só mais uma, uma parada é, viajada tem... mesmo da, da, da, dos, dos dois criadores, tá ligado? É igual o cachorro que absorve coisas, que também tanto faz. Se, se, ele, se, se ele não tivesse na série, não ia fazer a mínima diferença, porque ele é só um adereço. É, exatamente. É. É igual uma outra coisa que eu pretendia falar depois, mas vou acabar surtando aqui, que é a coleção de sapatos do Clancy. Tanto faz. A coleção de sapatos, é. Isso, isso... Isso, isso torna o personagem um pouco... O mais humano, né? Um pouco diferenciado, né? É, um pouco, é uma parada, tipo assim... Às vezes você tem uns hobbies de coleção que, sabe? São coleções de coisas tão únicas pra você, às vezes... Tipo, pequenas coisinhas você guarda umas, uns detalhes de algumas coisas ou um, sabe alguma coisinha aqui ou ali que você compra e você guarda só para você só você Sim. sabe que você tem essa coleção e isso tipo torna ele muito mais próximo de você quando você assiste o, o para outras a pessoas série, é tá completamente ligado, você inútil. É igual a minha Exatamente. coleção de, de notas fiscais de cinema, assim. Eu, eu sei que tem outras pessoas que colecionam isso, mas para maioria das pessoas é completamente inútil. Mas para mim, cada uma das notas fiscais é uma experiência diferente que eu tive que eu não quero perder. Então, depois eu até comecei, desde que comecei a namorar a Juliana, essa, essa coleção de, de notas ficou mais especial ainda, porque tem aquelas coisinhas de namoro, né? Então. É, eu entendo, Clancy. Não é. Não é eu, eu não coleciono tênis maneiros e sapatinhos de cristal gigantes, mas a minha coleção também é legal. Mas a dele é mais é. legal. eu não, é, que, assim, nunca não, eu não eu, quisesse. Eu, eu super teria uma prateleira com, com vários tênis de universo diferente. Total, assim. Mas enquanto eu não tenho, a gente <risos> segue colecionando coisas que são mais baratas e acessíveis. É, e, e agora que a gente já falou sobre ele, como, mais ou menos, como que funciona a, a o, o, o universo, sobre tudo que ele engloba... Ah, a gente não falou sobre os simuladores, né? Nesse universo tem a parada dos simuladores que tem um formato vaginal... <risos> Eu perdi muito que... com isso, cara... <risos> é o que faz as coisas se tornarem um pouco mais bizarras do que elas já eram, mas a ideia do desenho é que existem simuladores onde você, onde ele simula vários planetas e várias situações com várias formas de vida diferentes e formas inteligentes e a ideia dele é entrar nesses simuladores para conhecer as vidas que esse simulador está criando, e entrevistar elas e saber co coisas sobre elas. Só que assim, a ideia no desenho é uma. E o que eles e que, e que é apresentado hum. pra você é outra, porque dentro do que eles estão. Dentro dessa ideia que eles estão jogando, e, aí entra a parada que muda, muda ele de só um desenho pra um desenho espetacular. Que é a parada de ele pegar o, os trechos que já foram ditos, né? Que nesse, naquele podcast que a gente falou, que é o do Duncan, o Duncan Trussell Family Hour. É, é tipo assim. Ele pega trechos disso, transforma em roteiro E adapta. E. O roteiro é, é, é o, o roteiro é adaptado para o episódio, então são coisas que já foram faladas no, no, no podcast e eles estão só adaptando e jogando Genial. um desenho em cima. Então assim, a ideia do desenho é muito legal, só que o diálogo Com é tudo, entendeu? o diálogo que está acontecendo ali, ali por trás, ele é tipo assim, ele é tudo, ele é tudo tudo mesmo, não e não só tudo porque em questão do desenho no caso, em questão da, da ideia que está sendo aplicada no desenho. Ele é tudo, porque se você parar pra prestar atenção, independente de quem você seja, a fase da sua vida que você tá passando, é, é, ele vai mudar uhum. a sua cabeça de alguma forma, tá ligado? De, de algum jeito, a tua cabeça vai mudar sobre isso, entendeu? Eu acho isso muito maneiro, porque assim, é, é o que eu tinha falado com você antes da gente começar a gravar. Se você quiser só fechar o olho e escutar o episódio, vá em frente. Não faz a mínima diferença. É Exatamente. o que eu falei com as pessoas que eu recomendei Porque, por exemplo, a minha namorada Ela não curte muito assistir animações Assim, ela acha meio bobo Eu entendo ela, até porque o Rick Mori é a prova de que <risos> Animações assim normalmente são idiotas é, Mas assim é. ela, ela topou assistir Tranquilo, porque eu falei, só escuta Enquanto você tá escrevendo Seus textos, suas aulas aí Que é a da aula de história é, Enquanto você tá escrevendo suas aulas, escuta, mano Bota o fone de ouvido e vai, não, não vai ser um problema, você não precisa assistir o que está na tela. Tem um episódio ou outro que acontece uma parada divertida, assim mas no geral é esquecível. Você pode fingir que nem existe, que a experiência vai ser a mesma. Eu acho essa abordagem muito maneira, eu acho que eu nunca vi nada parecido assim em série e em filme. É sempre a parada do áudio-visual. Mas a série não, é meio que visual é, é. é, é, mais, é, é muito mais áudio do que o visual, assim, o visual tipo 10% da parada. Então tudo isso que a gente falou do, do universo, do clancy, da, da, do simulador que parece uma vagina, do, isso tudo é, é, é inútil, sinceramente. Se você não quiser ver... É. É. Porque assim, todo começo de episódio, tem, tipo uns dois minutinhos de episódio em que o cliente está fazendo alguma coisa ele entra no simulador. E dali pra frente é só debate, história. E os últimos dois minutos de episódio, ele volta pra vida dele e acontece alguma outra coisa. Então você tem quatro minutos de episódio é. e os outros vinte de conversa, de podcast. Muito bom, inclusive. Recomendo. É, é porque também... Querendo ou não, a mídia podcast é algo que não tá muito dentro, da, da, dentro do povo, dentro da, da. sabe, na cabeça da galera. Tipo assim, é... eu Vou pegar um trem hoje pra ir pro trabalho, entendeu? Da forma que a gente faz, porque a gente uhum. já tem o costume de fazer isso. Mas assim, vou pegar um trem hoje e, e vou ficar uma hora e meia no trem, sei lá, uma, uma hora no trem. Tipo assim, essa uma hora que eu tô no trem, mano, eu não vou estar tá com ninguém, eu vou tá, estar. vou estar tá com muita gente, muitas pessoas. Mas, no geral, você vai tá mas sozinho, eu vou estar tá só exatamente. com eu mesmo ali naquele momento então o que entendeu para que eu vou ficar só ouvindo música se eu posso só absorver outras coisas diferentes entendeu você que tem gostos e gostos mas é uma parada que tipo assim é, é uma mídia legal de você começar a consumir E eu acho que a ideia que eles tiveram é assim se a gente continua a, a gente tem papos tão tão legais aqui nesse podcast que que a gente não vai conseguir alcançar todo mundo que a gente quer alcançar com esses papos hum. só no podcast então a gente vai jogar isso pra um desenho super viajado onde a galera vai achar super legal a ideia do desenho só que quando eles trombarem quando eles pararem pra prestar atenção no diálogo que tá rolando, eles vão perceber que é muito maior muito do maior. que só o desenho então eles usaram o um desenho como vitrine e a Netflix como vitrine pra apresentar ideias É, é exatamente pessoas, por tá isso que eu acho genial é, porque assim, é, esse formato que eles fizeram é, é perfeito pra divulgação do trabalho deles, mano Agora imagina se todo artista tivesse, tivesse acesso a isso pra divulgar o próprio trabalho. Ia ser perfeito, porque, cara... É, eu me lembro quando eu comecei a escutar podcast, foi em 2015. Foi em 2015? Não, 2016. É, e muita gente não entendia o que diabos era um podcast, ou por que eu passava o meu tempo escutando podcast. Só que é isso que tu falou, às vezes tu fica uma hora, uma hora e meia, duas horas no trânsito, ou no trem, indo de um lugar pro outro. Aí tem faculdade, tem trabalho, tem casa da namorada... E tu fica meio, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes tu enjoa de escutar música. E, pô, eu, eu, a maioria dos, dos podcasts que eu conheço hoje é por conta disso, cara. De eu estar no, no, no, no Castbox procurando podcast e apareceu lá. É, é, Papricast, que virou meu, meu podcast favorito por causa de um podcast que eles fizeram sobre o Paradoxo de Firme. Em que momento da sua vida... No seu dia a dia você escutar um podcast bom. sobre o paradoxo de firme voltando para casa do trabalho. É só com podcast. Exatamente. Ontem mesmo eu tava, tipo, cozinhando e ouvindo um podcast sobre Teorima de Bayes, tá ligado? Que é uma parada sobre estatística e é bizarro, coisa envolvendo, envolvendo a escola de Zack Newton, tá ligado? Mas paradas super nada a ver e eu tava lá cozinhando e ouvindo isso, sabe? São conhecimentos que agregam a tua vida e tu não sabe de onde vão vir, entendeu? Porque, pô, o PapriCast é um ótimo exemplo disso. Eu vou, eu vou falar deles muito nesse, nesse podcast, porque eu sou muito fã dos caras. Inclusive, Martin, pelo amor de Deus, volta a gravar, tá? O cara gravou um podcast por ano. que é isso, meu parceiro? Eu sei, que é, eu sei que é tedioso, mas vamos lá, né? É, pô, eles... Um, uma semana os caras gravaram sobre, sobre isso. Aí na outra gravaram sobre rede social. Aí depois gravaram sobre cinema. Aí depois voltaram a falar de ciência. Tipo, você não sabe o que, que vai aparecer na tua timeline. Isso é muito divertido, cara. Porque você pode escutar um papo super cabeça sobre economia e na semana seguinte você vê alguém falando sobre a área de aventura. É. Isso é muito foda. A mesma pessoa. Isso é muito legal, velho. Eu já, eu já vivi uma época em que assim, eu escutava, eu acompanhava muitos podcasts ao mesmo tempo. Então teve um dia que é, eu peguei muito engarrafamento pra ir no trabalho. Então, assim, eu saí de casa escutando um podcast sobre, sobre seitas e demonologia. E cheguei no trabalho escutando o podcast dos 10 melhores filmes de 2018. Não, dos, não foi nem 10, foi dos melhores filmes de 2018 do Rapadura Cast, se eu não me engano. Então, tipo, como, mano, eu saí de casa escutando sobre demonologia e cheguei escutando sobre cinema. <risos> cinema! <risos> tipo, porra, como é, uma é que... uma <risos> vertente tão grande, sabe? <risos> podcast incrível, cara. Não é igual o YouTube, ou, ou, que você é assim, que ele quer. bota pra ver o vídeo de jogo e continua vendo vídeo de jogo, porque continua recomendando vídeo de jogo. É, e o algoritmo vai te empurrando mais coisa sobre jogo, e jogo, e jogo, jogo, e uma hora você só sabe sobre é. jogo, só ouve sobre jogo. E no podcast você sabe sobre... Tudo. Não tudo, <risos> mas não tudo, tudo, mas assim, você sabe sobre praticamente tudo e ninguém fica te empurrando. Você chega naquilo naturalmente, Sim. você chega... Sabe, aquilo flui e você chega lá. Entendeu? E isso é muito foda, mano. Isso é muito legal, papo da gente. Tipo assim, ouçam mais podcasts. Ouçam. Nossa, não, não, tipo, se você conheceu o podcast por esse podcast, é, é, procura outros, cara. No Spotify mesmo tem vários, ou tem plataformas como Castbox, o SoundCloud de Cloud. Procura, só, só procura. Ah, a gente já apresentou a ideia do podcast, do desenho. Tem que botar na cabeça que é um desenho, é um não desenho podcast. Não. Exatamente. É, a gente botou. Aí já botamos a ideia da, da, da, da Já aplicamos a ideia da série, falamos sobre ela, falamos sobre, falamos sobre as coisas que eles, que eles querem apresentar. Então, a agora a gente vai falar sobre os episódios, é. Que é a parte e... que eu acho mais, mais incrível nisso tudo, assim, são os episódios. É, é, mas assim, a gente vai falar de uma forma resumida, sem dar muito spoiler, é. porque é, são experiências únicas, a gente vai dar mais uma, sabe, um, é só uma passar, passar uma massa por cima, assim, só pra dar um, um, uma ideia pra vocês como, como, o que que é que o primeiro episódio... Que... vai, vai fala, Eu tipo. só acho que o último episódio, eu acho que a gente não tem que falar absolutamente nada sobre ele. Nada. Exatamente. exatamente. A gente vai falar do 1 um ao 7, o 8, você assiste. Porque... O 8 a gente vai falar só o, o nome do episódio. É, e é no isso. máximo. Porque é, a série toda é uma experiência, mas o episódio 8 é a é outra experiência. Parada, é a experiência. É. Então, o primeiro episódio é o maldito Zumbis... <risos> <risos> que, eu, que foi o episódio que me fez pensar que a série ia ser completamente idiota, ainda bem que eu estava... Exata aí. Exatamente, mesmo tendo uma ideia muito legal, ele, faz que, ele não, não faz você perceber que a ideia é que eles queriam passar, mas faz ser muito interessante, tanto que faz você querer assistir mais. Exato. É, e o, esse episódio, ele... O Clancy, no caso, eles, eles começam a debater é, com uma... Uma sensatez, assim, sabe? Sobre o uso de cannabis e o uso, e o uso de algumas outras drogas. E eles deba quem debate junto com ele... É, é o, o presidente é o... da Terra. Um bagulho desse, é, é, né? o Glass, é o Glassman. Que é o presidente dos Estados Unidos. E uma, uma versão da Terra onde tá tendo um apocalipse zumbi. E ele é um anão. E ele é um anão. <risos> o que torna muito mais legal na parte da animação. Porque, assim, esse episódio é um episódio onde a animação não faz sentido com o que tá sendo falado. Mas a animação é muito legal, é muito divertido é, e fofinho. É, o o, o... Est estar muito grandão e ele e o presidente muito pequenininho, isso cria situações muito engraçadas. O plot da animação do primeiro episódio mesmo é engraçado, tá ligado? A parada deles ach tentarem achar a cura e ter eles se esconderem dentro do shopping, que é uma referência a, a, a sei lá o que, dos mortos-vivos, do, do Jorge Romero, lá, do pai dos filhos é, do terror. É, assim, exatamente, é, exatamente. Que... E eles, eles usam muita referência sobre muitas coisas em vários episódios. É, quem manja, manja, tipo, tem muita coisa, assim, não dá pra falar sobre tudo, até porque eu não entendi, não. Teve episódio que passou batido, foi que eu nem assisti, mas os que eu assisti eu consegui dar, dar uma escatada. Mas, assim, voltando a falar sobre, sobre o plot do episódio em si, eu acho, o, o debate, cara, não sei se tu reparou, mas ele começa de uma maneira tão suave, você nem é. para que eles vão falar sobre isso. Porque o que nem se fala sobre, é, ele pergunta se ele pode entrevistar o presidente, o presidente fala, claro. Aí ele começa a falar sobre os zumbis, aí o presidente fala, a gente pode não falar desses malditos zumbis, e ele vai e puxa outro assunto. Aí você fala, cacete, e, tipo, você, eu realmente esperava que fosse um episódio sobre zumbi, só sobre isso. Até porque chega chega tá. num planeta que tá tendo uma infestação zumbi. E tá todo mundo lutando, não sei o que. Aí, do nada, ele puxa, não, o, drogas e uso medicinal e, e pontos bons e ruins. E você mergulha no assunto. e claro, vamos, vamos falar sobre isso. E de uma forma super descontraída, com várias piadas, algumas até pesadas e Muito tal. Muito pesadas. Sobre a vida, a vida dele mesmo, sabe? Quando o se é... fala que quase morreu, né, cara? é, é. E o, e o personagem e a pessoa que deu voz ao personagem ao personagem do, do, do presidente é o Dr. Drill Pinsky que ele é um médico californiano especialista em vícios Bravo. tá ligado e isso é muito legal isso é muito legal ah inclusive então, assim, ele... para quem for assistir no começo de todo episódio quando aparece a logo a logo na né, abertura da série embaixo aparece o nome real de quem estou tá entrevistando tá então, se você quiser procurar a pessoa... Embaixo do The Midnight Gospel aparece o nome da pessoa. Aí, se é, tu quiser procurar, é, fica à vontade. É, é. é isso é legal. Eu depois é você saber sobre, sobre quem essa, essa, essa pessoa é e tal. que você se interessa pelo que a pessoa, é pessoa ideal, disse. Né? Deve ser. É. É, tipo assim, o, o... Continuando falando um pouco sobre o primeiro episódio... Ele, pra mim, é uma abertura perfeita pro que a série vai te apresentar. Porque não é um tema difícil, não é um tema muito cabeça... É um tema em que todo mundo já se viu introduzido em algum momento da vida. Todo mundo mesmo. Provavelmente até meus avós, hoje falecidos, já discutiram sobre o uso de drogas em algum momento da vida deles. Então é uma parada que, por mais que seja pesada, é uma, pesada entre muitas aspas, mas é uma parada familiar pra todo mundo. É, então pra mim ele é, ele é a abertura perfeita, porque ele te traz humor, traz o debate, traz o pensamento e te explica o que é a série rápido. Porque é. se a série perdesse muito tempo te explicando o que que ela é, talvez você perdesse o interesse pelo que ela é. Aí ia perder um espectador e talvez no episódio 2 você já não quiser assistir. O que pra mim foi completamente o contrário. E foi o episódio 2 que me pegou pelo coração e falou, eu gosto dessa merda. Muito. que eu falei com o Yuri ontem, acho que foi ontem, né, mano, sobre o episódio 2, ele me, me deixa particularmente emocionado, porque parece que eu tô conversando com a minha avó, e eu não tenho avó, já tem. nem materna nem paterna já tem pra uns 10 anos, eu acho, e, e, e esse episódio é sobre aceitação de morte, tipo, você vai morrer. Independente do que você faça, você tem que saber se você vai digerir essa informação bem ou mal. A personagem digere a informação muito bem, inclusive. Isso me lembra minhas velhas aí que morreram. Então tem um, um apreço muito grande pela narrativa desse episódio. Que tem um plot... É, o... Pode te tem falar? um plot legal por trás no desenho também. Ele passa uma ideia por trás. Por tipo... mais que no... o importante seja o diálogo... Atrás tá rolando uma parada que, se você prestar atenção, é maneiro de, de ver também, é, uma, é um ataque anárquico a uma, uma, tá ligado, um bagulho de comida. Sim, eles sim. matam animais pra fazer, pra fazer comida e moer os animais, Parece tá que é uma parada anárquica vegana, eu tive essa, é, essa impressão. É, é muito legal, é um bagulho de ativismo vegano, Isso. alguma coisa assim, sabe? Porque uma eles, é uma eles matam louca, os não. animais e processam eles e distribuem carne pela cidade. Aí isso, tem esse isso. grupo específico que quer parar isso, tá ligado? O que é muito assim, você não precisa reparar nisso, mas se tu reparar tu vai chamar. A minha a minha visão do primeiro do do segundo episódio foi essa. Cara é maravilhoso, maravilhoso. É e o segundo episódio para quem talvez queira saber, quem não vai assistir ou quem estiver só ouvindo, os convidados são a Anne Lemont que é uma escritora e o Ra... eu acho que é, é, é, é, é, é, é. o é. Ra Ragu, ragu eu ou Ragu, acho que ou, é Ragu, ragu Marcos. É, que é um produtor musical e ele tem uns selos bem importantes, tá ligado, Tipo, e são duas pessoas que tem muita coisa a passar também, muito conhecimento a Nossa, passar. Nossa, muita, velho, muita. Então... Eu queria abraçar então, tipo, esses assim, dois, velho. É, é muito legal, é muito legal mesmo. Tipo, eu, eu achei, eu só fiquei um pouco chateado que o, o, o Rago fala pouco, na real. Ele aparece em alguns momentos, fala sobre a experiência dele com meditação e o Himalaia e tal. É, o período dele... O dele com, com Randais que é um mestre, espiritu... é, um mestre espiritualista, é esse amo, né? tá ligado? Na La Índia e tal. Tipo... Eu queria que ele tivesse falado mais, mas eu, eu não sei o que aconteceu na produção, né? No dia do podcast, pode é. ter acontecido alguma coisa. E o episódio é bem curto também, acho que ele tem 19 minutos só. É, tá dizendo que é ele bem tem 20, então. Né? Tem... Ah, isso é uma outra parada: os episódios não tem um tempo específico, isso é engraçado. Tipo, a, do, do 4 em um diante eles dão uma, uma regulada no tempo, mas no, o, do 1 ao 3, eles tem, sempre tem uns 2 minutos a mais, uns 3 minutos a menos. Eu não sei por que também. Talvez pra economizar? Acho que não, acho que é. dinheiro não era exatamente o problema, porque depois eu vou, eu vou até sobre essa animação mesmo, numa, não parece muito cara, porque ela não é muito trabalhada, já que ela não é o foco. Não. É, e é um projeto da Netflix, sabe, tipo, com duas pessoas que são, renom que são renomadas, é. sabe, e não, não é acho qualquer que pessoa, não iam é, de cara que, é o cara que criou Hora de Aventura, entendeu, tipo, não é qualquer, qualquer pessoa que criou qualquer desenho, é, não é, uma não, é desenho. Uma, não é uma série espanhola ali, não. se bem que hoje em dia eles estão bancando série espanhola também por causa da Casa de Papel, né. Enfim, é. Não, não é uma série brasileira 3% que eles me digaram dinheiro, basicamente isso. Exatamente. É, crítica Exatamente. social é Netflix aí, valorize o audiovisual <risos> brasileiro, tá? Começa a investir, ô bobona. Tem muita coisa boa aqui. Não tô falando nem da estaca zero, hein, mas se tu quiser investir na gente, aí é por sua conta e risco, vai vir coisa boa, isso eu prometo, Netflix. sobre o episódio 3, que é um episódio que, cara... Eu até Foda. agora não sei explicar se eu acho ele maravilhoso ou se eu acho ele completamente doido. Talvez os dois. É, é porque, assim, o cara o episódio já tem um, um clima diferente. É uma parada mística, sabe? Sim. Sobre magia e tal. E sobre o e que gosta eu... Que eu, que eu, que eu de sorvete. É e, e, o, e o convidado do episódio mano ele não é um cara qualquer tá é ligado é tipo um mago tipo, ele, né? ele o de, ele é o o nome dele é Daemon Echo, é, é, e assim esse, o cara foi condenado à pena de morte tá ligado uhum. em 1994 mano por, por, por ser vinculado a interesses em magia e ocultismo uhum. tem um documentário da HBO sobre esse cara Pô, tá ligado não sabia, sobre agora e, tipo, eu ele interessado é, mano, ele, ele foi pintado, ele foi tipo. Ele foi apontado como, como líder satanista, sabe? <risos> Óbvio, né? Porque e... se, se, se uma parada não condiz com a sua crença, você automaticamente é satanista. Cara, é, é, é bizarro, bizarro. O nome do documentário, pra quem quiser saber, é Os Três do Oeste de Memphis. Ou West Memphis 3, tá ligado? É Cara, o, é, eu o... super vou assistir essa merda. E, a... é, e assim, é um papo muito.. Cabeça, sabe, não, é um papo muito É muito cabeça, sobre, sobre uma pessoa que uma, uma pessoa que foi apontada Por algo que é visto como tão ruim na sociedade Quando você para pra trocar uma ideia É um algo muito cara, Ele é um cara normal, velho E as ideias dele são ideias como de qualquer outra pessoa Tipo Sim. E o cara sendo apontada como um líder satanista Foda que queria, sei lá, destruir o mundo Sabe? E não, mano É só um cara normal Ele é só um cara que, sabe? É, tipo, que quis não... saber sobre coisas, e é isso. Isso me levanta aquele debate que eu espero que a gente fale aqui um dia, né, em algum episódio futuro. É, que é sobre o lance de... É, não é porque coisa X ou Y não segue os seus dogmas que ela tá necessariamente errada. E também é. não quer dizer necessariamente que você tá certo, sabe? Existem zetalhões de religiões e crenças e doutrinas por aí. Como é que você bate Sim. no peito e fala, eu tô certo e tu tá errado? Não tem como. A gente é, não bom, tem conhecimento é verdade, dos deuses ou do, do, do, dos Oxalais ou do que quer que seja. A gente não tem isso. Então a gente só vai pela, pela fé mesmo. A fé é a coisa que a gente só fecha o olho e vai, entendeu? A gente atira em um canto e fala isso aqui que eu vou. Mas tem muita gente que é intolerante em relação a isso. E foi o que aconteceu com o Echoes, né? Que uhum. foi, foi única e exclusivamente tolerância. Exatamente, mano. O uma das paradas mais ridículas que existem. <risos> é, e tipo, você percebe que o cara é extremamente inteligente, mano. Não é, só mano. em quesito de, de, de magia e ocultismo. Ele é inteligente por, por ser inteligente. Ele até fala que, que é... foi difícil aprender por ele ser um cara branco de um lugar pobre. E eu, é... em casa aqui, eu dei uma risada disso. É, do interior do Arkansas, sabe? Isso, tipo... porque a gente passa pela mesma coisa, sabe? A gente também é... A gente também é o cara pobre do, do, da Baixada Fluminense que passa por dificuldades para chegar a algum lugar. E a gente sabe que é criminalizado pelas coisas da mesma, da mesma forma que ele foi criminalizado. Ele, ele gostou de uma coisa e seguiu ela. Será que, será que a gente seria criminalizado também por tentar fazer alguma coisa? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Se a gente chegasse a nível nacional e ao mundial, muita gente olharia nossas ideias e acharia que a gente tá errado de alguma maneira. Esse episódio, pra mim, é muito reflexivo por conta disso. Mas eu começo a se perguntar, caramba, velho, como é que um maluco tão incrível quanto esse teve, um, teve uma vida tão merda quanto ele teve? Porque, mano, ser sentenciado à pena de morte não é pouca merda, é merda pra cacete. E, é. e isso é. muda muito a sua vida dali pra frente. Por mais que você saia da cadeia, que, que se não me engano foi o caso dele, né? Alguma coisa aconteceu que ele saiu da cadeia. Uhum. É, mas isso ficou na ficha dele para todo sempre então mas bem assim, provavelmente ele passou por merda hoje em dia claro ele é, ele é ele as pessoas enxergam ele totalmente diferente mas o que ele passou na época é uma parada única Sim. e pesadíssimo sabe 94 né exatamente eu me lembro Era, que parece, até o... pô, parece pouco tempo mas é, é, é muito, muito tempo, tempo atrás mano são é um anos, 26 anos atrás eu tenho 25, então é ah, 26 anos atrás. Então é bizarro, velho. E, pô, eu me lembro que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, essa parada era muito pesada. Muito, muito, muito pesada. Tanto que tinha aquelas... aquelas não sei se tu lembra disso, mano. Aquelas apostilas de pastores da, da, da igreja falando sobre a Disney ser satanista. Tu lembra disso? Uhum. Que, nossa, velho. Isso, Meus pais tinham locadora, né? E teve gente na época que parou de alugar fita da Disney por causa disso, tá acredito? Na época de fita Caraca. ainda, não era nem DVD. Deu, deu um certo prejuízo, assim, porque Disney faz basicamente tudo, né? Então, assim, uhum. se, se eu paro de vender Disney, eu paro de fazer, principalmente hoje, eu paro de fazer dinheiro. Mas aí a galera começou a, a, a desbitolar com o tempo, graças a, a Deus ou ao, ao, ao ser divino que você, que você segue... Uh, mas isso, foi, isso, isso acabou Porque, moleque, se continuasse Ia ser uma época complicada E provavelmente eu estaria preso Só por falar <risos> que eu sou agnóstico Eu estaria preso Como uma bruxa e queimado na fogueira Antes dos meus 20 anos Eu não duvido nada agora do episódio 4, que esse sim eu tenho certeza que eu gosto muito, que é o... Or que é? Ordenhando um curvo. Esse nome é escroto. Ordenhando um curvo. Mas o episódio é bom, cara. Sobre perdão, velho. Perdão. Que papo Caralho, bom. É, mano, é, um, é uma parada que tu assiste e cada palavra que eles vão falando vai entrando na tua cabeça Sim. e você começa a bater na própria cabeça, assim, tipo, caralho, como eu não pensei isso minha vida inteira, como eu não é... sabe, como eu não perdoei às a vezes mim tu, mesmo você percebe que você, e, você fica, você remoe coisas que não são que são, importantes. Tão, são tão irrelevantes tão irrelevantes que, cara, só o, o se perdoar ou perdoar a, a outra pessoa faria com que tudo aquilo fosse diferente, Exato. mas diferente de uma forma tão grande, tá ligado, tão expansiva, nossa cara, esse episódio é, é pra mim assim, do, eu acho que top 3 assim, top esse 3 episódio fácil. pra mim tá no meu top 3. E sabe o que com me certeza. deixa mais feliz com esse episódio? O plot do desenho é tão bom quanto o podcast, porque fala uhum. sobre a, a, a personagem da Trudy, que eu acho que o nome é Trudy mesmo, né? Da personagem, eu acho que é. É Trudy, é, Goodman. Trudy Goodman. A personagem dela teve o um namorado assassinado é, pelo, pelo vilão lá do, do mundo, e ela não é, não, tipo, não é que ela não odeie o cara, só que ela não guarda rancor do cara, tanto que ela seguiu a vida dela. Só que teve Sim. algum momento que ela falou, beleza, eu tenho que resolver isso. E foi lá e resolveu. Mas sim, a, durante o episódio, ela faz muitas coisas que você fala... Velho, eu queria ser assim. Eu queria ter esse, esse pensamento superior que ela tem pra, pra não ficar chateado com as coisas. Porque, cara, eu sou uma pessoa que leva muita mágoa pro coração, sabe? Se alguém criticar uma coisa que eu fiz, eu vou ficar chateado e odiar a pessoa por um tempo, sabe? mesmo ela estando certa, eu sei que eu estou errado de fazer isso, então quando eu vi esse episódio eu fiquei velho talvez eu esteja remoendo muita coisa desnecessária isso, te, isso pode estar me matando aos poucos sabe, o é que é. provavelmente tá. porque rancor mata cara, de verdade assim é, eu conheço Caraca, pessoas que, que, que tiveram que, que a vida delas tomou um rumo completamente horrível por conta disso, cara que se prenderam tanto naquela raiva que elas sentiam... É, independente se fosse de uma pessoa ou de uma situação... Que elas não conseguiam viver mais. Era só raiva, raiva, raiva. Ou então frustração, depende, né? Não, não, não necessariamente raiva, mas outros sentimentos que podem te prender, te puxar para baixo. É, e a forma que a Trude trata todos esses assuntos... É assim, perfeito. E tem uma citação... É, desculpa estar tá falando direto e não deixando você falar, mas é que me lembrou dessa parada agora, que é na parte do episódio em que o, o Clancy fala sobre a vez que ele foi numa festa e ele alugou o ouvido de um cara pra falar sobre... era o que mesmo que ele tá falando? Não lembro. Não é importante. É... Era um cara, assunto bem merda. É, ele alugou o cara e quando o cara tentou falar ele não deu atenção pro cara depois. É, e ele descobriu que tipo, dias depois o cara morreu num acidente de carro. E provavelmente um dos últimos momentos que esse cara teve foi ali onde não tinha ninguém escutando ele. Ele era só um ouvido. Ele não era uma pessoa, ele era um ouvinte mudo. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu já não fiz isso? Inclusive agora, que eu, que eu comecei a falar e não deixei você, você falar, tá ligado? é Sei lá, cara, esse episódio... Não, esse episódio mexe muito com... com... E dependendo do que você esteja passando, ele vai mudar sua perspectiva sobre a sua vida de uma forma... Sabe? Com certeza, cara. Certeira. Esse episódio é certeiro. Hum. Ele é literalmente certeiro. Não que os outros três não sejam, tá? Mas esse episódio, ele começa a te apresentar a série de uma maneira um pouco mais crua do é, que antes. É, sim, sim. Um pouco não, muito mais, porque... Eu, sei lá, cara, eu não sei nem explicar o que eu senti depois de ver esse episódio. Porque eu realmente eu, eu me vi num, num paralelo de pensamento doido que... Uh, caramba. Enfim, é isso, né? é isso. É isso. Então vamos para o episódio 5 Que é O Rei das Colheres cara. Episódio com um convidado chamado Jason Love, Que também é outro cara que conhece muito Sobre magia e ocultismo E assim Ele é um episódio que parece Que ele não é tão bom Mas quando você assiste ele mais de uma vez Que foi o meu caso Que eu assisti ele três vezes até conseguir entender é. Ele é um episódio que ele, que ele fala Sobre o que é Existir o que é você, sabe? É, o que então, é você esse... estar ali? Esse episódio me deixa meio pan Exatamente porque eu assisti ele uma vez só E eu não gostei dele Eu achei o plot do desenho muito mais legal Do que uh, o podcast em si é, Mas eu sei que provavelmente é isso que tu falou Eu devia ter assistido mais Porque o começo do episódio me deixou muito confuso E depois eu meio que fiquei perdido ali Enquanto eles estavam conversando e acabei me interessando muito mais pela história de fuga, que é inclusive uma história muito boa e que tem uma redenção é, e, no final. Isso, isso. É porque é uma história que também mostra sobre a vida te dar várias opções por várias vezes e, e você, tipo, ir melhorando, melhorando, melhorando, apanhar muito até você entender o caminho certo que você tem que seguir. Exato. Ou, exato. ou o jeito certo de você enxergar as coisas ou qualquer coisa, algo desse tipo. Mas o diálogo deles, para quem, para quem for assistir, assista mais de uma vez. Sim, é, se não puder assistir dor. 3, 4, 5, assiste 5, 6, quantas vezes tiver que assistir. Mas presta bastante atenção, rever, revisita, porque quando você quando você vê esse episódio da forma certa, você começa a entender muito sobre o que o que acontece fora de você. O que acontece em volta de você e o que tá acontecendo dentro de você ao mesmo tempo. E como você tem que fazer essas duas coisas trabalharem em, em, em harmonia, sabe? Quase única, assim. Uhum. É, então, eu, eu realmente acho que isso, isso seria bem interessante você vocês assistir pelo menos duas. Ah, mas eu entendi de primeira. Assiste outra. Eu vou assistir outra vez o quinto episódio, só não assisti só por exemplo, porque tá não ia dar tempo. Mas é pra você fechar direitinho na tua cabeça, entendeu? Porque é. da, da série toda, esse é o episódio que mais me deixou assim, tipo, eu acho que eu não entendi alguma coisa daqui. Mas aí eu também não tinha muito tempo de assistir de novo e tal, mas eu vou, eu vou fazer isso, assim que a gente terminar de gravar, porque eu sei que eu tô perdendo alguma parada, que pode ser muito boa. Mas o plot e do, do desenho em Se você não fizer, si... eu vou botar uma arma na sua cabeça e vou te forçar a assistir de novo. Eu, não, então com certeza eu vou assistir. É, e sobre o plot do desenho em si, ele é sobre essa parada mesmo, do, da vida te dar... Inúmeras opções. Inúmeras opções. Mas cabe única e exclusivamente a você saber o que você vai fazer. Você pode... É... Isso me lembrou, inclusive, falando desse jeito, me lembrou... As, as missões de assalto do GTA V. Pro... É... é... Tipo assim, <risos> você pode sair dando tiro em todo mundo. Claro, pode. Você pode ser uma pessoa legal e só ir lá e fazer o que você tem que fazer e ir embora. E vai dar tudo certo. As, as duas maneiras. limite. É, tipo, a primeira, a primeira missão de assalto, que é a da joalheria, eu me recusei a entrar tirando nos outros. Deu-me livre. Matar trabalhador, os caras estão vivendo a vida deles, mano. Preferi ir apenas lá. Apenas trabalhando. Exato, preferi ir lá pegar o gás do sono, botar dentro da joalheria, pegar as paradas e ir embora. Entendeu? Então, assim, a vida te dá inúmeras opções. A vida até hoje me deu inúmeras opções E eu escolhi chegar até aqui Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente Uma vez eu tava falando com a minha namorada Que se eu tivesse escolhido Muitos dos, dos caminhos passados Que eu poderia ter escolhido Talvez eu não trabalhasse nem com, a, com o que eu amo hoje Talvez eu odiasse minha vida Talvez eu não estivesse com ela Talvez eu tivesse morto Sabe? Nunca se sabe Então assim Preste atenção na, na, no que você escolhe na sua vida isso é uma parada que tem muita gente que não percebe, né? Que vive a vida, assim, tipo, ah, é nóis, mano, tamo de boa. É, Mas é... olhar por outra... Tenta olhar como se, você... como se fosse outra pessoa uhum. te olhando, vendo o que você tá fazendo, entendeu? Tenta enxergar pelo, pelo, pelo olhar da pessoa que te ama e tá te enxergando você fazendo algo que às vezes não é tão legal quanto você acha que você tá fazendo, entendeu? E você olhar dessa forma, como um, um olho por fora, sabe? Vai fazer com que você com que você leve sua vida de uma forma muito mais sadia, mano. Isso com certeza vai acontecer. Às vezes você, você acha que tá. Você tá super tranquilo, que é o rei da cocada preta. Mas tem alguém te olhando, pensando, cara, isso vai dar merda. Sabe? É. E normalmente essas pessoas te amam. Escuta elas. Sério, escute essas pessoas. Por favor. Por favor. Porque às vezes... Eu não sei qual a idade das pessoas que tá escutando esse podcast. Pode ser ter uma pessoa mais velha do que a gente, ou mais nova do que a gente. Mas quando você é mais novo, você sempre tem essa visão de que você tá certo. Né? Tipo, não, mano. Eu como também. assim? Eu tô indo no caminho errado. Eu tô andando com pessoas que não vão me levar a lugar nenhum. Tipo, isso, isso, isso é real, sabe? Não dizendo que você tem que se afastar das suas amizades. Olha, meu Deus. Não, porra, nada a ver. Mas... É só você ter uma noção de onde você vai chegar fazendo o que você tá fazendo. Depois que eu mudei as coisas que eu tinha que mudar na minha vida, não todas, é óbvio que eu ainda, eu ainda sou novo, né? 25 anos, tem muita merda pela frente. Mas depois que comecei a mudar as coisas na minha vida, eu percebi que ela tá andando. Devagar, mas tá andando. Devagar e é sempre, é aquele, é aquele ditado, né? É melhor você ir devagar do que você não chegar a lugar nenhum. E eu tô indo devagar. Exatamente. Então pensem nisso, tá? Episódio 5, assistam e pensem nisso. Pra quem não entendeu o episódio, a gente desenvolveu bastante, né? Aqui o episódio 5. É, é. A gente até conseguiu levar um papo legal sobre e... o episódio 5. Nem parece que eu, que eu sou burro e não entendi o que tava acontecendo. <risos> Tá, e aí a gente vai pro episódio 6, que ele tem um plot no início que não tem a ver com um papo. Ele faz uma... Ele, ele até que mostra um pouco mais sobre o universo deles. Bastante, e até. Sobre, e sobre o desenho, eles tentam dar mais uma profundidade pro universo que tá acontecendo atrás. Que é louvável. É, é, é legal, é, é um bagulho maneiro de você ver. B, continua sendo bizarro, porque tudo nesse desenho é bizarro. Tudo. A cabeça, a cabeça do, do, do, dos criadores, ela funciona de uma forma totalmente diferente. Totalmente na contramundo que a cabeça da maioria vai. É, o nome Isso é Isso é muito legal... É, é, e o episódio 6, ele chama Mente Super Lotada, que é, que é o, o episódio sobre o como o personagem do Clancy ele tem, ele vai evoluir o, o interior dele, tipo, sendo que ele tá tipo, lotado de ódio, tá ligado? Ele Muito tá lotado ódio. de raiva, ele tá estressado com tudo, ele tá querendo que tudo exploda, sabe? E Explora. é uma coisa que vem andando em segundo plano desde o primeiro episódio. Isso, isso, isso. E, e tem uma... É, a gente não pode dar o um spoiler sobre, sobre o que acontece nesse é. episódio, mas o que acontece nesse episódio, ele vem sendo mostrado desde o primeiro, só que você nem dá atenção. Mas aí quando tá chega no sexto, a situação chega num nível de estresse... Que, Exatamente. Que, que, que ou você evolui o personagem, ou você... Porque assim, eu sou muito extremo em relação ao roteiro. Ou você... Quando você estressa tanto o personagem... Ou você evolui ele ou você mata ele. É, Porque é, não, não teria outra saída pro Clancy ali. Ou ele entendia o que tava acontecendo com a vida dele, ou você podia matar ele que não tinha mais volta. Ele chegou meio, meio que no fundo do poço, acho que eu poderia dizer assim, né? É, e o convidado desse episódio é o, o David... David... Não, David... Nietzsche... Nietzsche... Nietzsche... Nietzsche... Nietzsche... Acho que é isso, David Nietzsche... vamos ver aí É... E ele, assim, ele faz um milhão de coisas, ele é, ele <risos> compõe trilha sonora, compositor, letrista. Um cara mas, em, princi em principal, ele é professor de budismo. E, esse, e o budismo, como todo mundo já viu a vida inteira, ou já, já parou pra observar. Ele tem muita parada sobre a paz interior e a evolução do seu do, do, do, do, do ser, do, do, sabe? Do seu ser interior e uhum. esse tipo de coisa. E o episódio mostra isso, tanto que... Assim, ele é um episódio simples, ele, o diálogo entre eles é muito curto, é mais da metade é, para o final. É bem curto, não, acho que os últimos Mas, assim, seis, sete não, minutos no máximo. É, não deixa de ser, não deixa de ser legal, é muito, é muito maneiro, só que ele, fa, ele, ele serve como um gancho para puxar o episódio 7. Isso, é isso que eu ia falar, um prelúdio. Ele é um prelúdio... É, ele, ele... ele é um prelúdio para o episódio 7, que talvez seja assim, o top 2... Ah, conta, melhor conta, episódio, conta, conta, conta. tá ligado? O top 2 melhor episódio da série. É, em, assim, em resumo, o episódio 7 é isso. Ele é, episódio 7 não, o episódio 6 é isso, ele é muito bom. Ele é muito, é muito bom, mas ele é uma preparação para o que você vai ver depois. Que ele é uma você preparação pro que preparado vem. E que aí a gente chega no episódio 7, que o nome dele já diz tudo. Que é o Papo com a Morte. Puta, cara, que episódio, velho. Que episódio. Onde ele literalmente Dá um é papo com a morte. Um papo com a morte. Ele é isso. É a única e possível descrição desse, desse episódio. Única descrição possível e é melhor a entrevistada é maravilhosa maravilhosa maravilhosa e, mano A que é Dory. caralho ela é tipo assim mano Que que cabeça Que ideias sabe que eu... que que tá entendendo não consigo nem expressar mano é é, é muito é é, é, um, algo... é muito superior ao que <risos> a, a, a, a é, muito su é uma pessoa normal, muito superior tá a qualquer outra pessoa que eu já via hoje até hoje entendeu é Mano, não. Sabe? Pior que sei. Pior que sei. Pum! Assim, a cabeça assim, pá, Explode, cara. É, ela fala, cada palavra que ela diz é uma parada que vai atropelando a sua mente, uma parada em cima da outra. E o episódio, ele é todo sobre a aceitação da mortalidade humana. Sim. E você entender que os, os seres humanos, nós, a, a gente não é imortal, cara. A gente não é imortal. A gente, po... eu posso sair agora depois de gravar isso, tropeçar e morrer. Exato. Eu posso, como eu posso morrer amanhã, como eu posso morrer semana que vem, como eu posso morrer daqui a 30 anos ou daqui a 50 anos. Mas o que você tem que entender é que você tem que aceitar que você é mortal. Você tem que levar isso como algo natural, porque é natural, a morte é, mano, é natural, exato. faz parte da evolução. Que tu pode morrer numa, numa cadeira de rodinhas, ou, ou pisando numa bolinha de ping-pong, ou então, é, igual um amigo meu, tipo... Eu é, não sei se tu sabe, mim, eu, isso aconteceu antes, antes de... Não, eu já te conhecia, na real. É, eu perdi um amigo meu, sabe? Tive que enterrar é. ele o caramba. É, foi, eu trabalhava na Paxi... Hum, não sei se pode falar. Trabalhava na farmácia, naquela farmácia famosa, maior uma farmácia, farmácia do Brasil, vermelha, que agora é vermelho, cinza e azul. É... E assim, teve um dia, foi uma quarta-feira, que é, esses amigos me chamaram pra ir na cachoeira, porque normalmente eu folgava quarta-feira. E essa quarta-feira em específico eu não folguei. E eu fiquei, pô, não posso ir, infelizmente tá aí, pá e gente não não, firmeza, mano A gente vai lá então, pá, pegar uma cachoeirinha De Tinguá, quem sabe Onde é, sabe que o, o lugar é brabo Lindo igual cacete a Aguinha é maravilhosa E eu fiquei, mano, é isso Vou cumprir meu expediente aqui E assim, mano Assim que meu expediente acabou Eu tinha pegado o expediente do fechamento de loja Assim que eu fechei, abaixei a, a, a porta da loja E saí Chegou um amigo Nossa, meu coração deu até uma apertada Chegou um outro amigo é, me falando assim, cara, o Kiba morreu. E eu perguntei. Não, e, e eu falei assim, cara, é, eu não vejo Naruto. Porque tava na época que tava terminando o mangá do Naruto, lá em 2014. Uhum. E eu fiquei, porra. Foi até com o Wilton. Eu falei, Wilton, eu não vejo Naruto, cara. Eu, eu parei, já tem tempo. Ele, Jefferson, não. O Kiba morreu. E na hora que ele falou isso, eu fiquei tipo... O quê? <risos> tá ligado? É, é uma parada que... E, tipo... Foi uma ida à cachoeira. Sabe? Uma ida à cachoeira. E, tipo, ele pulou de uma pedra... É, pra, pra se jogar na água, né? Igual todo mundo faz. pula de uma, de uma altura maior pra se jogar na água. Só que a forma que, com que o corpo dele bateu na água... Estourou os órgãos internos dele. Instantaneamente ele morreu. É... Eu, eu, eu, eu acredito que foi um livramento eu não tá lá, porque isso já me traumatizou muito. Se eu estivesse lá, eu não sei como eu reagiria a essa situação. É, e por muito, muito, muito, muito tempo, eu entrei em negação. Eu sabia que um amigo meu tinha morrido, eu sabia que ele tinha sido enterrado, mas eu não acreditava, sabe? Tipo, mano, outros amigos meus não podem morrer, entendeu? Os meus amigos são imortais. Até que no final, foi no final do ano passado, no começo desse ano, eu tava lá no centro do Rio com a minha namorada fazendo uma parada. E eu não sei o que aconteceu na minha vida, mas me veio essa lembrança. E no meio da central do Brasil eu comecei a chorar, descontroladamente. Eu, tudo que eu não chorei nesses últimos cinco anos, eu chorei naquele dia. Muito. É, eu, eu, eu sentei num lugarzinho lá e deixei cair, tá ligado? Porque eu nunca tinha chorado pela morte de ninguém. Porque eu sempre fui meio, ah mano, tanto faz, quer saber, é, pessoas morrem. Mas eu fui ficando mais velho, percebendo que amanhã pode ser eu. Ou amanhã pode ser uma pessoa mais próxima, amanhã pode ser meu pai, pode ser minha mãe. E quando você enterra alguém próximo, que foi o caso o meu caso com o Kiba, a sua vida toda gira de cabeça para baixo. Toda. E cabe a você entender a situação e aceitar ela, ou não. E esse episódio me remeteu muito a essa situação. Porque hoje eu aceito essa situação. Mas quando isso aconteceu, é, foi um trauma gigante, tá ligado? Toda vez que eu vou em cachoeira, toda vez eu lembro disso. Não com uma forma ruim. Tipo, caramba, o Kiba, o Paulo. O Paulo morreu e tal. Não. É, é uma lembrança, tá ligado? Tipo, ele morreu numa cachoeira, mas ele era meu amigo, um grande amigo inclusive é, e, e, se, e se for acontecer de novo eu vou ter que lidar com isso, sabe eu vou chorar sim, vou ficar mal sim mas pessoas morrem você tem que lidar com isso e no caso da... você vai ter que aceitar que, que infelizmente a gente não vive pra sempre, né cara é, e no caso dele é exatamente isso aqui que eu tava falando, você pode morrer numa cadeira de, na cadeira do seu computador, ele pode quebrar você bater a cabeça, acabou Morreu. No caso dele, foi numa tarde de folga na cachoeira. Que ninguém esperava que isso fosse acontecer. Hoje em dia, eu, acho, ah, eu acredito não. que eu lido bem com isso, mas ainda me deixa um pouco mal. Pro podcast piloto, tamo aí, né? Tamo, tamo desabafando. Ah, começando bem, começando Pô, bem. Isso aqui é quase um psicólogo. Voltando ao, ao o episódio é, o episódio 7, que é o Papo com a Morte. Em resumo é isso, é, é sobre tudo que a gente falou e que a gente explicou agora e que o Jota falou muito bem. E a gente chega no episódio 8 e ele te prepara muito bem para o episódio 8. O episódio 7 é o pontapé perfeito para o que vai acontecer no episódio 8, perfeito. É. E o episódio 8 se chama Como Eu Nasci. E é só isso que a gente vai falar é. sobre ele. Só, única e exclusivamente isso. Porque, mano, o nome do episódio já fala tudo que você precisa saber. Só, só vai é. lá e assiste. Se tu quiser assistir só, vai lá só esse episódio também, não, não, não reclamaria. Porque ele sozinho já é uma experiência magnífica. Então. Se quiser então, assistir direto ele, é. fica à vontade. Se esse quiser se não, assistir direto acerto. ele, assiste, é. Então. Mas assim. Mas você vai aproveitar é, muito mais é se é você ele... acertar esse é ele, esse é o nome dele e felizmente a gente só vai falar isso sobre ele e o que, vo o que vocês forem sentir em cima desse episódio, o que vocês forem interpretar é isso, entendeu? é, é só isso possível, se possível também não, não leia a descrição do episódio, tá? só, é, só é. vai não, fundo não não deixa a Netflix te matar dessa forma não é, porque eles, eles spoilam todos os episódios o uhum. que é escroto mas tudo bem então, vamos para o próximo tópico antes que a gente fale algum spoiler sem querer aqui, né? Pode acontecer Que, que entrou na pauta de última hora, assim, mas que eu acho interessante falar, é nem sobre nada muito, muito importante pra história da série, é que a forma que eles animaram essa série eu acho muito estilosa, sabe? Que são aqueles, aquelas animações com poucos frames que dão aquela travadinha de vez em quando. <risos> Estilo o Homem-Aranha no Aranha verso Estilo Homem-Aranha no Aranha, -Aranha só que menos menos 3D. Um pouquinho. É, <risos> é. Em 2D e bem menos detalhado. Bem e... menos. Mas, tipo assim, te falar que eu acho eu acho estiloso pra caramba isso. Essa, bom. Dessa, esse, esse estilo de acho que eles adotaram de poucos detalhes. Porque assim, além de fazer total, se, total sentido pro, pra proposta deles, eu acho estiloso mesmo. Eu sei que tem gente que vai olhar os traços da série e falar que eles são ruins. E eu quero, de coração, que você vai tomar o seu cu. Porque gráfico bonito não é só gráfico realista. Pelo amor de Deus, para de achar isso. E se você achar isso, sai do meu um podcast. É, mas assim, eu acho que... Uh, uh, essa estilizagem... Essa palavra existe? Provavelmente não. É, mas a gente inventa. Essa estilizagem da série é muito maneiro. O, como o corpo dos personagens se comporta em certas situações, eu acho engraçado demais, velho. É meio molenga, mas é. é meio travado ao mesmo tempo. É, o, o episódio da Trude, por exemplo. Que, aquele vilão que, que engole coisas pela bunda. Mano, que animação maravilhosa, cara. Aqui, assim, eu queria entender mais de animação. Mas, assim, quem. quem Acho que quem, quem tá escutando isso aqui deve saber. Mas, enfim. É, eu trabalho com audiovisual, e o Yuri trabalha comigo, né? A gente tem a empresa. Então, tipo, querendo ou não de um pouquinho de animação, sim, porque tem um pouco a ver. Então, a primeira coisa que eu bati o olho foi, meu Deus, essa animação está faltando frames. Mas eu pensei, ah, quer saber, vamos seguir em frente. Mas, cara, eu, eu, eu gosto quando a empresa é, se arrisca a fazer uma parada que não é habitual. É, pode ser por qualquer motivo que seja, tipo, pode ser para chocar... Igual foi o, o Devilman Crybaby, não sei se tu viu, tu jogou o Devilman Crybaby? Já vi o primeiro episódio só, nunca cheguei a... a... Assiste o resto, é o melhor anime, não, o melhor anime não, porque Hunter, Hunter tá aí. Mas é um dos é. melhores animes que eu já vi na minha vida, assim, de longe. E, e assim, o, o estilo dele foi feito único e exclusivamente pra chocar. Os personagens têm uma anatomia, é, é ótimo. Uma anatomia que não faz sentido, o corpo se mexe de formas que são completamente não, não normais. E tudo isso é, trabalha junto com o roteiro da série. No caso de Midnight Gospel, eu acho que é, não foi feito para trabalhar junto o estilo da série, assim. Mas funciona eu acho que se fosse algum outro, algum outro estilo de desenho, eu fosse gostar menos se fosse uma parada muito realista eu ia, ia me afastar da série é, é, com certeza eu não sei você, mas eu, sei lá é igual deixa eu ver um exemplo aqui os filmes do estúdio Ghibli são maravilhosos, todo mundo sabe mas eles deram muita sorte em conseguirem fazer aquele mundo maravilhoso e magnífico deles com, com, com expressões mais realistas dos personagens. Porque, mano, usando a viagem de Tihiro como exemplo, você vê toda aquela mutação doida acontecendo, e ao mesmo tempo tudo, é tudo muito bem... Muito natural, aquilo não era pra funcionar. Aquilo não era pra funcionar, tá ligado? É porque isso é causar uma estranheza gigante nas pessoas, porque é, existe aquele negócio naquele né, da, Vale da Estranheza, não sei se está tá familiarizado com o termo, que é quanto mais é, quanto mais humano um desenho tenta se parecer, mais absurdamente estranho ele fica. O Studio Ghibli fica bem no meio disso. Era para ele ser muito mais estranho, mas ele fica no meio disso. Midnight Gospel eu não sei onde se encaixa, mas encaixa bem. Sabe? Eu, eu gosto muito do, do, do estilo gráfico dele. É aquilo, eu queria entender mais de animação pra falar mais sobre o que eu acho, mas eu prefiro não, porque vai que eu acabo falando alguma merda, né? É, agora tem que falar sobre o áudio, né? A qualidade. A qualidade é quase que individual do áudio comparado ao. à ao, animação, entendeu? Não que a animação seja ruim. Não, longe disso, disso. A animação é boa. muito boa. Assistir o desenho do jeito que ele é é muito bom. Ver aquilo acontecendo na sua frente é muito legal. Mas. O como, áudio. O, como, é, mas o áudio, como ele é retirado de trechos de um podcast, eles não adaptaram o áudio para uma, um, uma mídia de visualização. É. Eles continuaram com a mesma qualidade que eles mantiveram. É, é, para quando foram gravar o podcast, eles mantiveram a mesma qualidade no desenho. Eles não equalizaram então, o áudio, basicamente. É, exa exatamente. Então ele é aquele áudio seco, puro, onde a voz da pessoa tá no seu ouvido, perto, como se você tivesse... Você e essa pessoa numa sala de estar conversando um com o outro. Isso. Vocês estão um de frente pro outro, não tem ambientação, não tem nada na voz deles. Uhum. Claro que no episódio tem, mas na voz deles é assim, é você ouvindo e eles falando. E eles estão falando bem lá dentro do seu ouvido, o que ajuda muito mais a ideia, as ideias entrarem dentro da sua cabeça, entendeu? E Porra, você muito entender muito mais sobre aquilo. É... é... Ele, é, seria, eu não sei se, se se eles usassem o áudio convencional se daria tão certo quanto deu, entendeu? Tipo, usando o áudio do podcast. Cara, eu, eu acho que. Eu acho que não. Não daria certo? Você acha que não daria certo também? Acho que não daria certo porque é, a, a parte da, da, da mixagem do áudio, da ambientação, e ia ter muita coisa junto da voz deles. A gente ia acabar se perdendo. Porque é, o, o plot do episódio e a voz ia se tornar uma coisa só. Sendo que são coisas diferentes. Então, pô, a gente ia ter que escutar eles falando... Enquanto ia ter que escutar, por exemplo... Aquele plot dos gatinhos sendo vendidos, tá ligado? É, não ia tá. dar muito certo. Não ia dar muito certo. Mas essa forma, pra mim, cara... Eu, eu acho tão gostoso escutar esse áudio. mas Tão gostoso... Eu já imagino ali, eu ali sentado com eles no sofazinho, os microfones ligados na interface de áudio e pá, com o Phantom Power ligado aí, dando aquele bagulhinho verde na, na interface pra nossa cara, que, que, que lindo, é, é, é. que maravilhoso eu fico uh, eu fico até com calor assim, eles acertaram muito nessa parte, não só nessa né na série inteira, os caras acertaram de uma... eu não tenho cara, eu acho que eu não tenho nada pra falar mal dessa série de verdade. Só um episódio que eu não entendi, mas aí é porque eu sou idiota. Não é culpa da série. é Cara, no final de tudo, fica aquela pergunta. Vale a pena assistir? Porra, se você escutou a gente por uma hora e tanto, e não entendeu que Midnight Gospel vale a pena assistir, volta o podcast e curta de novo. Ou é. então você vai direto pro episódio e assiste, porque assim, eu não tenho mais como falar bem desse bagulho, mano. não tenho. Não tem, como ser me... não tem como fluir melhor do que fluiu, entendeu? É, cara, assim. É uma ideia. Não tem outras palavras nem pra expressar sobre isso. É uma ideia que poderia dar muito errado. Uma... Uma... Poderia dar muito errado. Errado demais, mas deu super certo. É, é uma pena que não é uma... é uma série que tá sendo muito divulgada. É uma série que não tem tanta gente vendo. A maioria da galera que tá vendo é por recomendação, é por boca a boca. Porque eu não vi a Netflix falando é. ele série em momento nenhum, cara. Exatamente. Que é o que ela Chegou sempre faz na boca com as dos séries. Outros. E nunca, e nunca, e, e não tinha aparecido hora nenhuma no, no na, na, minha timeline na Netflix nem, antes de eu começar a consumir. E, eu, mas, mano, não é a primeira vez que a Netflix faz isso, né, cara? Ele, eles fazem uhum. isso depois falando, ah, vou ter que cancelar a série. Mas, porra, tu também não fez nada? Tu, tu jogou a série no catálogo e, boa, vou ter que procurar... Que isso, você mano? não divulga o seu próprio trabalho, não, não, não se esforça pra você para jogar isso na, na, na timeline de pessoas que talvez gostassem pelas coisas que a pessoa assiste, entendeu? Ou, ou jogar na tela de qualquer pessoa e quem se interessar é clicar, entendeu? Exato, mano. Isso é me deixa É uma falta revoltado. de preocupação ridícula, ridículo. É, e sem contar que é dinheiro jogado fora deles mesmo, né? Que eles pagam pra fazer o bagulho e, e tipo, cancela porque não teve visibilidade. Tá, mas é culpa de vocês. Não é minha. É, enquanto tem um monte de coisa medíocre, casa é de medíocre. papel. É, entendeu? Muita coisa ridícula tendo um destaque gigantesco. As coisas maravilhosas estão ficando pra trás a troco de nada, de nada, nada, nada. Mano, minha mãe é provavelmente a maior consumidora de séries da Netflix que eu conheço. Ela passa dias assistindo é, e, cara, ela, ela Ela descobre muita série pica na Netflix. Mas ela só descobre porque ela, ela cutuca essa merda até aparecer alguma coisa. Se dependesse da Netflix, ela não via nada. Porque tudo que a Netflix recomenda, ela não gosta. Aí ela vai lá, procura, procura, procura. Mano, ela tá vendo uma série, acho que era alemã, ou turca. Uma série turca ou alemã policial, que ela acha maneiraça. Tipo, mano, como é que eu ia achar isso se não fosse procurando? Nunca, tá ligado? A Netflix tá cagando pro próprio conteúdo, cara. Eu nunca vou aceitar é, isso. Mano, isso é muito triste. E por outro lado, a Amazon Prime, tá todo começo de episódio ela divulga uma série dela. Put... Exatamente, eles têm a propaganda deles mesmos dentro do projeto deles mesmos. Eu acho invasivo. E por mais que acho. algumas pessoas. É, é, é. Acaba sendo. Mas, Mas é, é, é bom. Exato. De certa forma, Tem aí. umas três séries deles que eu quero ver por causa disso: Eu Fleabag... eu Quero ver aquela qual. Eu quero ver aquela qual. Qual Patino, que parece legal. Ah, que. Hunters, eu acho. Isso do, dos nazistas, né? Não, e aí, já não lembro. não, do nazista é The Man, The High Castle. Isso, eu quero ver essa. Quero ver Fleabag é e quero boa. ver fleabag, aquela... Fleabag, mano, Fleabag... Fleabag é, é Midnight Gospel aplicado em série. Oh, então... Pô, então eu vou gostar pra cacete. Juro pra você, tu vai amar, tu vai amar. E a última que eu quero ver é aquela... É, Bad Omens. Ou Good Omens, não sei. Que tem o David Tennant. Ah, Tenen, Good pô. Omens. Aham, uh -huh, eu sei. É baseado na... No na livro, obra do, do Neil Gaiman, então. é isso. Mano, eu, eu, o que me deu gatilho na série. New Gaiman e David Tennant, que, que quem sabe sabe que eu é. sou muito fã de Doctor <risos> Who, mano. o cara... D é David Tennant, show. Eu quero ver. Tá marcado. <risos> Mas, mano, basicamente é isso. Midnight Gospel é muito bom. Assista. E não tem nem o que falar mal. Eu recomendo pra caraca. Tu recomenda, Yuri? Eu acho que tu recomenda também. Porra, pelo amor de Deus, né? <risos> não tem nem como, eu... né mano? Tatuaria o Clancy gigante nas minhas costas. God, merda! Vou... Colorido e tudo. Vou mandar uma mensagem pra minha tatuadora falando Tati você tá disposto a tatuar o Clancy no meu braço? Se bem que eu não tenho Poxa. muito espaço no meu braço, mas enfim, isso seria legal. É uma série que eu acho que Se a Netflix fizer um trabalho de divulgação Ela vai alcançar muita gente Ficar muito famosa, dar muito dinheiro E provavelmente a gente vai ter próximas temporadas muito boas Não sei se a gente vai ter uma segunda temporada De verdade O final da primeira Foi, né? Então eu não sei se vai ter abertura Porque não tem nenhum tipo de, de Cliffhanger para, para a próxima temporada. É. Porque, assim, Mano, acabou, vai, vai viver a tua vida aí É nóis mas se é tiver, gente... eu vou. Mano, eu vou ver e a gente vai falar aqui também dessa segunda temporada. Com certeza. Então, gente. Quem conseguiu, como a gente disse no começo do, do, do episódio, quem conseguiu aguentar? Ouvir a gente falando sobre tudo isso e conseguiu é, não, não pirar ouvindo as nossas duas vozes horríveis no, no seu ouvido por mais de uma hora. Não querer dar um tiro na cabeça. A gente, exatamente, a gente tá chegando ao fim do episódio. É, e como vocês puderam ouvir desde o começo, a gente falou sobre o Midnight Gospel. E assim, ele é... Muito mais do que só um desenho. Muito mais do que só a Netflix pode fazer. Ele é muito mais do que quase tudo que eu já conheci até hoje. Do que eu consumi até hoje. Ele é um nível muito diferente. E como a gente recomendou. Eu espero que vocês assistam. É, e para deixar, deixar aqui uma parada maneira. É, a gente está pensando nisso aqui antes de fazer. E vamos fazer agora. Que é a gente vai recomendar para vocês alguma coisa. Além de Gospel. É, pra dar aquele é, gostinho maneiro Pra dar aquele gostinho Como eu já falei antes um pouco aqui é, Comentei a, a um minuto atrás Dois minutos atrás sobre isso A minha indicação vai ser uma série Que vai ser Fleabag Da Amazon Prime Que como eu falei Ela é o Midnight Gospel aplicada em série é, Muito bem escrito Muito bem atuado ótimos atores, é assim uma comédia britânica de uma forma diferente, sabe, porque as pessoas estão acostumadas com a comédia, comédia com a comédia americana entendeu eles e a comédia brasileira sabe. e assim, a comédia britânica ela é muito diferente, mas ela é assim ela é tão superior quanto todas as outras comédias e sabe, eles estão muito muito explosivos, muito estourados sobre essas paradas, e eles falam sobre coisas de uma forma muito aberta então eu deixo uma indicação aqui e agora o Jota vai falar a indicação dele. Pô, a minha indicação é um pouquinho parecida com a sua. Eu, eu, não acho, eu acho que não é britânico, mas é o grande Lebovski, o que eu te falei ontem, né? Uhum. Que, cara, ele tem um humor diferenciado, que assim, cara, eu acho hilário. Mas tá ligado aquele hilário que você não ri? É só hilário você por dentro tá gargalhando mas pode estar o quê? ok, maneiro isso aí, maneiro o, fi, o filme ele funciona de maneiras maravilhosas assim, eu recomendo pra caramba ele é, não é eu, eu, não é o melhor filme de comédia da história, tá? não entre achando que é, mas assim, quem gosta gosta, e quem não gosta odeia muito com, é, com essa gente que sim, acha horrível, mas é, pra mim é a recomendação que fica, é o Grande lebowski tem na Amazon Prime também eu acho que não tem na Netflix. A gente tá muito puxando o saco da Amazon Prime, né? É. Mas assim, né? tá fazendo serviço bom, infelizmente, a gente tem que, tem que falar que o serviço dos caras é bom. É, não dizendo que a Netflix é ruim, tá ligado? A gente falou os pontos ruins da Netflix, mas tem lá seus pontos bons. Só que a Amazon Prime tá indo aí igual um caminhão. Indo com tudo. Com tudo. Pô! <risos> então, tipo, é isso. É. Vou repetir aqui o que eu falei no começo Sobre as nossas redes sociais Se você quiser dar uma passada lá Vou estar na descrição Tanto no Youtube quanto no Spotify é, se Quem você quiser entrar em contato com a gente Só manda lê-mail Contato.estacas.gmail.com no... Esse mesmo E eu acho O e-mail que é mais isso. brabo O e-mail mais brabo Da Estaquinha Acompanha lá a gente Vê as nossas coisas Assiste nossos vídeos Conversa com a gente porque a gente é legal. <risos> Nem sempre. É coisa de dia. Tem dia que a gente não é legal. Tem dia que a gente é chato pra caramba. Muito, nossa. Eu sou uma pessoa muito horrível Tem dias. dia que a gente é insuportável. <risos> Tem dia que eu não quero falar com o Yuri. Porque é, ele tá muito chato. Mas sim, não é todo dia, então <risos> tudo bem. <risos> eu, acho que, eu acho que pra um piloto ficou gostosinho, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês não gostaram, problema de vocês. Sempre tem outro pra escutar. Se <risos> vocês não gostaram... Conhe me vocês conhecem o guarda... O, o famoso guarda patu. tu guarda patu tu e não fala pra ninguém. <risos> que de deixa... E se você gostou, divulga. Fala pros seus amigos que a gente tá fazendo um podcast legal. Que a gente teve um papo sadio e divertido. Deixa o likezinho também. Muitos episódios tá ligado? Muitos episódios legais vão vir pela frente. Boa, a gente tá planejando já, muita coisa. A gente já tá planejando muita coisa maneira, com muita gente muito foda. Os convidados. Então, pra... assim, porra, vai vir coisa muito legal pela frente, então, por favor, acredite no nosso potencial, acredite no nosso projeto. É... Só se você gostar da gente, é claro, se você não gostar... Problema seu de novo. É, é, problema seu, entendeu? Mas, tamo aí. É isso, Tamo gente. aí na pista. E até... Quando saiu. Acho que até daqui a 15 próxima. dias Daqui a 15 dias a gente fala é, de um. novo. Quinzenal. quinzenal, por enquanto, gente. talvez um dia da... Semanal mas é, se, Semanal é a meta Mas dá trabalho, então vamos com calma Então até daqui a 15 dias que eu não sei quando vai sair <risos> Um abraço E até, valeu Valeu gente, abraço